coloquei aqui o molde, já coloquei aqui todo o molde no meu tecido, lembrando que tem algumas partes que eu vou ter que cortar novamente, como a pala do bolso das costas, o cos e a braguilha, só. O resto já tá certinho na quantidade. No molde tá escrito quantas vezes você precisa cortar cada parte, então, não se preocupe, na hora que você imprimir, vai tá explicadinho lá. Este vídeo é um vídeo mais detalhado, então ele vai ser um pouquinho mais longo, porque é uma calça que dá um pouquinho mais de trabalho para fazer. Não é difícil, mas ela tem bastante peça, como vocês estão vendo aqui, né? E tem a parte do zíper, então é, eu quero ver se eu encapo o botão. Então eu quero ver se eu faço um vídeo bem completinho com o zíper encapando o botão, apesar de já ter esses tipos de vídeo aqui no canal... Eu quero ver se eu trago tudo pra vocês em um vídeo só, então ele vai ficar um pouco extenso aí, tá bom? Mas o conteúdo é legal, é o molde da calça que tá usando bastante, que é aquela calça leg. Então, chega de enrolação, porque esse vídeo já vai ficar comprido. É, a única coisa que eu não vou ensinar é passar carbono, tá, gente? Eu tenho algumas partes aqui que eu vou passar carbono, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação, aonde eu explico certinho como usar o carbono. Então, coloquei as minhas partes aqui no meu tecido... E vou cortar agora. Se você não tiver prática, giz de alfaiate, fita métrica, risca 2 centímetros de margem de costura. E aí você pode cortar. Para quem tem prática, já pode cortar direto. Então agora nós vamos começar a montar a calça, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, eu marquei com carbono, eu marquei com carbono aqui a minha pence. A gente vai fechar a pence que nós temos nas costas aqui. Então você dobra na marcação do carbono, como eu disse para vocês, eu já vou deixar aqui embaixo o link de como e por que usar o carbono, tá? Ó, fechei a minha pence aqui com um o alfinete. Daí, eu vou pra máquina e vou passar uma costura aqui, tá? Fechando a pence. Também fiz a marcação do meu bolso aqui. Então, eu faço isso daqui com a marcação, porque eu fiz a marcação por dentro, né? Então, pra mim saber aonde eu tenho que encaixar o bolso, eu faço isso daqui, olha. Quando eu viro isso daqui, aqui está certinho, olha, tá vendo? Onde eu tenho que encaixar o meu bolso. Bolso das costas. O meu bolso das costas, eu já dobrei, ó, passei uma costura aqui e passei no ferro só para facilitar na hora de encaixar aqui. A pala do bolso. Vocês viram que em algumas partes da calça, eu coloquei entretela, eu coloquei entretela de malha. Ela não é aquela entretela dura, mas já deixa a peça um pouco mais estruturada. Então, na pala, eu coloquei. Daí, eu coloquei lado direito do tecido com lado direito do tecido, ficou lado do avesso, tá vendo? Eu só coloquei um dos lados e passei uma costura e cortei aqui, olha, deixando bem pouquinho de... É, tecido. Agora, a gente vira isso e aí a gente vai passar no ferro. Esse tecido, ele é muito fácil de trabalhar, gente, porque vocês podem ficar passando tudo no ferro que ele assenta super bem, tá? Então, ó, dou uma empurradinha aqui. Cuidado na hora de fazer isso pra não é, furar a sua peça. eu tô fazendo, não é aconselhável fazer com tesoura, tá? Mas... Eu vou dar uma passadinha no ferro, porque primeiro a gente vai colocar a pala no nosso bolso. Deixa eu passar ali no ferro rapidinho. Aí, depois que eu fechei a pence, porque primeiro a gente vai fechar a pence, só como a gente já vai pra máquina, eu vou mostrar todo o processo antes. Eu vou colocar a pala do meu bolso, olha, bem aqui na marcação onde eu fiz e vou alfinetar aqui, desta forma. Aí, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou passar uma costura aqui, olha, bem na beiradinha da pala do bolso, com ela pra cima. Aí, eu venho com o meu bolso e coloco ele aqui, desta forma, olha. Ah, em cima da onde a gente costurou. E aí, eu venho aqui e passo uma costura bem rente aqui, olha, nas beiradinhas do bolso, tá vendo? Aí, quando a gente terminar, isso daqui vai virar. E vai ficar assim, olha. Não, tá, não vai ficar certinho, porque não tá costurado ainda, tá? Essa é a parte do bolso e da pence. Então, essa é a parte das costas. Então, é esse o processo que a gente vai fazer nas costas. Vamos pegar aqui a parte da frente. Lembrando que esse processo que vocês estão fazendo numa perna, vocês vão repetir na outra, que é o mesmo processo, Tá vendo essa parte chanfrada aqui, que é a parte aonde vai o bolso da frente. Você vai pegar aqui a parte chanfrada do seu tecido do bolso e vai colocar lado direito do tecido. Aqui tá com Deixa eu tirar isso daqui. Lado direito do tecido com o lado direito do tecido e vai passar uma costura bem aqui, olha, unindo o fundo do bolso. Então, você já vai unir aqui essa parte do bolso, você vai vir aqui com a outra parte, vai colocar lado direito do tecido, com o lado direito do tecido, e vai passar uma costura, desta forma aqui, gente. Ó, fechando aqui o bolso, quando você virar isso daqui, vai ficar assim, olha, tá certo? Aí, se você quiser pegar aqui e passar uma costurinha unindo tudo aqui, desta forma assim, olha, só pra... Dá um acabamento, tá vendo? Olha, eu fiz isso daqui, mas eu não... Eu costurei tudo junto, essa daqui é outra perna que eu já fiz, tá vendo? Só passei uma costurinha aqui, unindo tudo, pra dar uma charme a mais, tá? Você pode fazer isso. Então, depois que você montou a parte da frente e a parte das costas, você pega a perna e vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido... E vai unir as pernas aqui, olha, fechando toda a lateral e a entreperna, tá? A única parte que vai ficar aberta é essa parte aqui do cavalo, que é onde a gente vai colocar a nossa braguilha e vai colocar o zíper. Então, esses são os passos que nós vamos fazer com as pernas. Vamos pegar agora o nosso cos. cos, vocês viram aí, que tem a parte das costas e a parte da frente. Eu coloquei também a entretela de malha, tá? Mas, pra não ficar um, um cos muito grosso, eu não coloquei nos dois, não, eu só coloquei, tá vendo? Em uma parte, olha, na parte da frente, a mesma coisa. Então, a gente vai fazer o que? A gente vai unir agora aqui o nosso cos, Deixa eu pegar aqui as partes que estão com entretela. Ó, então, você vai pegar aqui, esse daqui é o cosmo, você vai colocar lado direito do tecido, peraí, deixa eu acertar aqui, ó. Ó, lado direito do tecido com lado direito do tecido, e vai unir pela lateral. Aqui do outro lado, mesma coisa. Tá? E a parte aqui que temos a entretela, vamos fazer a mesma coisa. Unindo as laterais. Eu vou colocar alguns passantes. Aí, você... Como a gente tá fazendo esse cos duplo, você pode pegar antes, porque assim, o cos tá assim, certo? Aí, quando a gente costurou... A gente vai vir aqui, vai colocar lado direito do tecido, com lado direito do tecido, e vai passar uma costura fechando cos assim, olha. Por aqui, e toda a parte superior, deixando aberto somente a parte inferior, que é onde a gente vai encaixar na calça. Tem gente que gosta, quando vai colocar o passante, de já embutir aqui a parte de cima, tá? Então, se você já quiser colocar os passantes aqui aonde você vai colocar eles, aí dividir, ó... Pra fazer o passante, eu faço um viés, eu faço um viés bem grande, pra ficar tudo na mesma largura. Passo uma costurinha, uma de cada lado. E aí, eu corto num tamanho, no caso aqui, eu tô cortando num tamanho de 8 centímetros, tá? Mas você pode cortar maior, menor, daí vai depender a largura do seu cos, né? Ó, tá vendo? Eu cortei mais ou menos na largura do meu cos pra dar o acabamento. Então, antes de vir aqui... E fechar, você já pode colocar o cos aqui na parte de cima, que daí a parte de cima do, do, do, dos passantes ficam já embutidas, vai ficar assim, ó. Aí, a gente só costura a outra parte aqui de baixo quando a gente for costurar na calça, ok? Então, a divisão dos passantes fica a seu critério e quantos passantes você for colocar fica a seu critério. E também, se você quiser ou não colocar os passantes, tá certo? Não tem necessidade, tá? Eu só vou colocar só pra dar um tchan a mais mesmo. Então, agora que a gente... Eu já mostrei pra vocês. A gente vai pra máquina fazer todos esses passos aqui que eu acabei de falar. Vou costurar tudo na máquina reta. Você pode usar aí uma agulha de cabeça prata no número 11 ou 14. Esse tecido aqui, ele dá super bem. Como eu coloquei um pouco... Eu coloquei entre tela em algumas partes. Eu vou usar a agulha é, número 14, cabeça prata, que não é para malha, tá? Esse tecido não tem elastano, então não tem necessidade de ser agulha de cabeça dourada. Vamos para máquina fazer esses passos, aí depois a gente vai unir as pernas e aí a gente vem com a braguilha, que é a parte que vocês têm mais dificuldade. Então, agora que a gente já costurou as duas pernas, colocamos o bolso, a gente já vai fechar aqui, olha. Unindo uma perna na outra. Você vai deixar uma perna do lado do avesso e a outra perna do lado do direito. Porque a gente tem que costurar sempre com o lado do avesso pra gente, né? Então, você vai colocar a perna que está do lado do direito dentro da que está do avesso. Aí, vai ficar, olha... Por dentro, lado direito do tecido com lado direito do tecido e aqui pra fora, que é onde a gente vai fazer a costura, o avesso. Aí, você coloca aqui a costura do cavalo, ó, costura com costura, alfineta... E a parte das costas. A parte da frente tem a parte da braguilha, né? Ó, então a gente alfineta, alfineta tudo aqui pra fechar isso daqui na máquina. Aqui na frente, olha, que é a parte da braguilha, ó, ela tem essa saliência aqui, olha. Ó, tá vendo? Ela tem essa parte aqui que é onde vai a nossa braguilha, correto? Deixa eu... Colocar certinho aqui para vocês conseguirem enxergar, ó. Então você vai costurar só até aqui, ó. Só até aqui, ó, aonde começa a saliência aqui da braguilha, tá? Então vai fechar isso daqui na máquina e pode passar uma costura na overlock. Eu tô fazendo os acabamentos aqui, olha, tudo na overlock, tá? Se você não tiver overlock, você passa aí na sua máquina no ponto zigue-zague. Essa parte aqui do cavalo, passa uma costura mais reforçadinha, porque como é uma calça que ela vai ficar um pouquinho mais justa, assim, né? Na parte do quadril, e ela não tem elastano, então, dá uma passadinha aí de... uma passadinha de linha mais reforçada, ok? Agora, a gente vai montar a braguilha, colocar o zíper, que é onde vocês aí tem um pouco de dificuldade. Eu já tenho até vídeo aqui no canal ensinando, mas vamos lá que eu vou mostrar nesse vídeo passo a passo. Bom, o que que eu fiz aqui? Então, eu fechei aqui o meu cavalo, né? Só que aqui eu continuei e já dei o acabamento aqui na overlock dos dois lados aqui da braguilha, onde vai a braguilha, tá? Eu dobrei o meu lado... Direito da perna, olha, tá vendo? Para dentro, na marcação do carbono, e alfinetei isso daqui, tá? Aí, nós temos aquelas partezinhas que a gente cortou. Eu cortei quatro, mas a gente só vai usar duas, tá, gente? Ó, então, tem quatro partes. Eu usei as que eu coloquei a entretela pra ficar um pouquinho... Pra ficar um pouco melhor. Então, o que, que você vai fazer? Você vai dobrar ela, você vai dobrar as duas... E vai dar um acabamento aqui, olha. Eu passei na overlock, tá vendo? Olha, como vocês podem ver, as duas. A gente vai usar duas. Deixa eu tirar aqui. Tá? Então, a gente vai usar apenas duas. Eu vou usar as que estão com entretela. Você vai pegar aqui uma delas, que é a que vai encaixar deste lado aqui, onde a gente já vai pregar o zíper. Você vai pegar o seu zíper e vai posicionar o seu zíper aqui, olha. Bem na beiradinha ali, tá vendo? Da dobra que a gente fez. Vai alfinetar o seu zíper aqui. Tá vendo? E aí, esta outra banda aqui do meu zíper... Eu vou costurar aqui. Então, eu já faço uma costura só. Eu venho aqui, olha, encaixo ele certinho aqui, aonde eu dobrei, ó. Você pode até jogar um pouquinho pra baixo. Deixa eu ver se vai dar aqui. Aqui, ó. Pode abrir aqui. E aí, a gente vai passar uma costura aqui, olha, já prendendo... O zi a banda do zíper aqui, tá vendo? Ó, e aí, essa parte aqui vai ficar solta, mas depois a gente solta. Pode até soltar já, ó. ó. Aí, a gente costura o nosso zíper deste lado aqui, tá vendo? Vai ficar assim, deixa eu arrumar aqui, que aqui tá muito para cima. Aí, só passar uma costura pregando o zíper deste lado, este outro lado aqui. Ele vai ficar solto por enquanto. Então, vai pra máquina e passa uma costurinha bem retinha aqui, tá? Achei que filmou e não filmou eu costurando, gente. Ó, tá aqui. Eu só passei uma costurinha bem rente aqui no meu zíper, tá vendo? Ó, dá pra ver certinho, ó. A outra banda não tá costurada, que a gente tem que costurar ali do outro lado. Então, ó, ficou dessa forma, tá vendo? Ó, agora, a gente vai pegar isso daqui e vai jogar aqui pra dentro, ó. Jogou pra dentro. Aqui do outro lado, a gente também tem que fazer a mesma dobrinha. Você vai perceber que quando você fazer a dobrinha, olha... Já vai formar aqui, ó, o transpasse aqui que a gente quer, tá? Só que a gente tem que dar o acabamento aqui desse lado. Então, a gente vai pegar aqui o outro... Acho que é perdigão que fala, eu não lembro o nome, gente. Você vai pegar essa parte do transpasse, você vai abrir aqui, tá vendo? Você vai pegar ele e vai costurar aqui, olha, vai costurar ele bem certinho aqui, olha, com a parte de baixo, tá, ó. Então, alfineta... Costura bem certinho aqui na parte de baixo, tá? Passou uma costurinha reta aqui, vai virar isso daqui, ó, deixa eu jogar assim. Vai virar isso daqui pra dentro, e aí vai passar uma costura aqui pra rebater a costura só e ficar bem encaixadinho aqui, tá? Olha, na sua peça, ó. Ó, ele vai ficar costuradinho. Então a gente vai passar essas duas costuras, depois a gente vai terminar ali de colocar o zíper, tá? Então, agora, eu costurei e virei pra dentro e passei uma costurinha bem aqui na pontinha. Eu tenho até que passar com o ferro, porque, ó, deu uma enrugadinha, tá vendo? Fiz isso. Agora, o que que eu tenho que fazer? Pregar essa banda do zíper aqui, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar essa bandinha da calça cobrindo o meu zíper, tá? Eu quero cobrir, porque eu não quero que apareça. E vou alfinetar isso daqui assim, olha, tá vendo? Tudo fechadinho cobrindo o meu zíper aqui, ó. Pega uns alfinetes bom, grosso aí, de coisa mais pesada pra você alfinetar desta forma, tá? Vou virar isso daqui por dentro. Aí, eu, tá vendo que eu até peguei essa parte aqui, eu não quero essa parte. Essa parte eu não posso pegar, deixa eu abrir aqui de volta, ó. Essa parte aqui, eu não posso costurar ela. Se eu costurar ela, eu não vou vestir a calça. Então, volta aqui. E com a mão, você vai sentir, ó, joga essa parte aqui pra cá, ó, e alfineta aqui, tá dando pra entender, gente? Aí, ó, aqui na parte de baixo é a mesma coisa, joga a parte de... do outro lado, pro ladinho, e alfineta, cobrindo aqui, ó. Quando eu virar, ó, eu não quero que pegue esta parte aqui, porque se eu costurar tudo isso daqui, eu não vou conseguir vestir a calça. Então, eu preciso agora fazer o quê? Costurar o meu zíper desse lado aqui, mas sem pegar esta parte aqui, ó, sem costurar isso daqui, ó. Ó, esse, esse alfinetes aqui não tá nem entrando na peça, que vai ficando grosso. Então, eu tô segurando pra cá. Aí, o que que eu vou fazer, gente? Costurar aqui, vai aparecer, né? Do jeitinho que tá aqui, eu vou tirar o alfinete de trás e vou alfinetar aqui, ó, só aqui. Então, eu tenho que, ó, já vou alfinetar aqui, depois eu tiro lá. Porque eu preciso que costure do jeito que tá aqui, ó, desta forma. Só que eu não posso vir aqui e passar uma costura ali. Né? não vai aparecer a costura. Então, eu tenho que costurar só por dentro. Agora, eu volto aqui, tira esse alfinete, ó. Tá vendo? E agora, sim, eu posso passar uma costura somente deste outro lado aqui. Esse outro lado aqui só tá aqui o alfinete pra segurar. Porque se eu passar uma costura aqui assim, vai ficar uma costura aqui aparente. A gente não quer isso, né? Então, você vai fazer o quê? Você vai costurar a outra banda do zíper... Quando você abrir, ó, ele vai ficar assim, ó, ele tá com, os alfinetes aqui tá ruim de abrir, gente, mas ó, tá vendo? Vamos pra máquina agora, você pode até abrir, se você achar mais fácil de costurar, mas pegou o alfinete, Ô, oh, lasqueira. Aí, ó, eu vou costurar assim, só passar uma costura aqui, ó, pregando o meu zíper do outro lado aqui da banda, Tá? Então, o que que eu fiz, gente? Eu acho, olha, para colocar o cos, eu vou até alinhavar esse cos, tá? Pra ele ficar bem perfeitinho. Eu passei, eu fui no ferro, dá mais trabalho? Dá mais trabalho, mas o acabamento fica melhor. Dobrei, olha, aqui pra dentro, passei no ferro e dobrei aqui pra dentro e passei no ferro. Aí, eu vou passar somente uma costurinha aqui, olha, só vai ficar com uma costura, vai ficar desta forma aqui, a frente é braguilha, o zíper. Aqui a gente vai colocar botão, eu vou alinhavar esse cos pra ele ficar bem perfeito, porque cos é chato de colocar, ainda mais aqui, com, nesse jeito que eu estou fazendo, que eu vou passar apenas uma costura, então, eu vou alinhavar ele aqui, tá? Vou alinhavar e vou passar uma costurinha na máquina... E aí, eu volto pra gente fazer o quê, gente? A barra da calça, tá? E a calça já vai estar finalizada. Gente, muito simples. É trabalhoso? É trabalhoso porque tem bastante detalhe. Ah, falta colocar também o botão aqui e o botão aqui. Que eu não sei ainda se eu vou colocar botão de encapar ou os meus famosos botões de pressão, né? Não sei ainda, gente. Tô pensando aqui. Enquanto isso, eu vou alinhavar. E aí, eu volto pra gente dar continuidade aí na calça. Aqui, resultado final, olha, coloquei os botõezinhos aqui, coloquei aqui, olha, nos bolsos, tá, venceu lá no grupo, botão de pressão, de pressão não, de encapado venceu, a calça ficou desta forma, a barra dela, olha, aqui vocês não conseguem ver muito bem, né, mas no corpo vocês conseguem ver melhor como ela fica, tem molde disponível no site do 36 ao 56 da nossa calça wide Leg, tá vendo? Gente, eu não fiz ela no jeans, ela realmente ela é feita no jeans, né? As meninas lá do grupo estavam me questionando. Ela é feita no jeans, mas esse tecido aqui, esse liocel... Vocês encontram lá no site do Saia de Saia. E ele é perfeito. Até pra quem tá aprendendo a costurar, pensa num tecido bom. Porque ele vinca muito fácil na hora de costurar com ferro. Então, isso ajuda bastante quem é iniciante, tá? Então, eu super indico comprar este tecido aqui. Este liocel. Eu sei que vocês encontram ele lá no site do Saia de Saia. Então, é isso, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa calça, o leg E eu espero vocês em um próximo vídeo.